Cium. Oferecimento, Bremen Camp, material de construção e sorvetes paletidas. Ah, Ótimo dia para vocês, por aqui já começou o treino da seleção brasileira, hoje com jogadores que não entraram em campo ontem. né? sempre aquele treino mais tranquilo, dia após jogo, Brasil já classificado para as oitavas de final. Se empatar na sexta com camarões, já garante e mantém a primeira colocação do grupo. Eu sigo daqui acompanhando a seleção brasileira, mas vou passar para vocês o que vocês acompanham daqui a pouquinho na tela da Globo, hein? Daqui a pouco, às 11:45 h 45 da manhã, tem Holanda e Qatar. Então, ó, fica ligado. Qualquer coisa, eu volto com informações ao longo da programação. E a gente segue junto, muito junto, pela Copa. Copa do Mundo FIFA 2022 na Globo. Oferecimento... Brama, nossa bramosidade Vai tomar a copa Claro, levanta E aproveita a melhor Black Friday do Brasil Itaú, patrocinador oficial de todas As seleções brasileiras de futebol Magalu, do fogão Ao time de botão Busca no Magalu Perdigão, torcer junto Tem sabor de perdigão E Mix Match, Essa é do Brasil, pode apostar PS1. Oferecimento Bremen Camp material de construção e sorvetes paletitas. Experimenta, vai!